Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado. E assim encontraram motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca, levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus, eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos que estavam ao seu redor e disse ao homem, estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. essa carta de Paulo hoje aos Colossenses. Paulo fala da tribulação que ele passava e o povo cristão estavam passando junto com a igreja para poder elevar o nome de Deus, para exaltar, glorificar o nome de Deus. Sofrimento de todo cristão para proclamar, para exaltar o nome de Deus, esse sofrimento fere o coração de Jesus. O próprio Jesus é que sente esse sofrimento quando está vendo o sofrimento dos seus filhos por ele, por exaltar o seu nome. Por isso que Paulo aqui está falando aos Colossenses e também a nós hoje, com a nossa luta pela igreja, o sacrifício para uma comunidade de ser integrada como verdadeiros cristãos, mesmo sofrendo perseguições, mesmo tendo sofrimento doloroso, mas nós sabemos que Cristo está conosco nesses momentos. Nós, às vezes, ouvimos muitas coisas, às vezes não ouvimos que falam por trás, mas critica a cada um de nós porque somos perseverantes da igreja e fazemos nosso papel de cristão. Às vezes não conseguimos fazer 100% porque somos humanos, mas nós procuramos fazer e existe a perseguição. Eu via, não me lido, padre José Augusto, esses dias, e ele mesmo falando, às vezes, dessa divisão dentro do cristianismo, dentro da própria igreja onde um padre prega o que é certo, onde um bispo vem e fala o que é certo, o outro vem e fala o contrário, fala que pode. É o um desencontro, às vezes, da própria igreja. Né? Sofremos, às vezes, essa perseguição porque falamos a verdade. E muitos não querem ouvir a verdade. Muitos querem ouvir aquilo que agrada. É bom eu ouvir aquilo que eu agrado, que eu posso fazer, não tem problema fazer, tudo pode. De um tempo para cá, tudo se pode. É então, o próprio padre Zé Augusto falando disso daí. É terrível a gente ouvir. Que vai, ensina aquilo, vem o outro, ensina de maneira, não, não é problema. Aí começa a perseguição, dizendo que aqueles lá estão tá muito antiquados, que nós estamos em 2021, que o mundo mudou, que as coisas mudaram. Sim, mudou, o mundo mudou, mas a Palavra de Deus não mudou. As normas da Igreja não mudaram. Nós sabemos as normas que já existiam antes do Concílio Vaticano II e depois do Concílio Vaticano II. Não mudou nada. Será que de 30 anos, 20 e poucos anos, está mudando muita coisa? Que persegue aqueles da Igreja que pregam o que fala a verdade? Então, nós temos que estar atentos a isso aí, para nós entendermos o que é a verdade. A perseguição que existia em Paulo aqui é a mesma perseguição que Jesus vai sentir aqui também, nesse Evangelho. Por dizer a verdade, por pregar a verdade, falar do amor. Então, o que Paulo quer que o povo, daquela época que nós, hoje, tenhamos conhecimento do plano misterioso Passado por Cristo. Qual era o plano? Só nós entendemos o plano de Deus, estamos obedientes ao plano de Deus, que vamos estar nessa graça e vamos ser perfeitos cristãos. Senão nós não vamos conseguir. Quando nós achamos que podemos levar meio à vontade, nós não vamos conseguir. Quando tem alguém puxando a orelha, às vezes nós não gostamos. Quando o superior, às vezes... Chama a gente para conversar, às vezes nós não gostamos muito. Nós temos que abaixar a cabeça e dizer amém para as coisas erradas, assim. Por isso que o evangelho de hoje, aqui esse evangelho nós percebemos. O que, que os fariseus, os mestres da lei faziam aqui? Estavam ansiosos para pegar alguma coisa de Jesus e criticar Jesus? O que, que significava essa pessoa aqui da mão seca? Eles percebiam em Jesus que era um homem justo, que pregava o amor... Então ficava apegado em leis mosaicas para tentar perseguir Jesus, para condenar Jesus. E o que, que significava esse homem da mão seca? Significava pecado. Além de criticar o coitado que nasceu é aleijado, porque ele é aleijado porque é um pecador. Ele é isso por isso. Aí queriam criticar Jesus. Vamos ver se ele vai curar esse homem hoje, porque hoje é sábado. Para eles era o dia do Senhor, e Jesus percebe, Jesus não é nada bobo, chama o homem e cura. É a mesma coisa, qual o dia do Senhor para nós? Hoje é o domingo. Hoje é domingo, eu vou para a missa, vou rezar meu terço o dia inteiro, vou rezar, vou rezar, mas se o meu vizinho estiver precisando de mim, que se lasque, porque hoje eu não faço nada. Era assim que pensavam os fariseus e os mestres da lei, é isso que Jesus quis passar para eles. Faça o bem ou o mal, porque é o dia do Senhor. Nós temos que procurar fazer o bem. Até o faraó não achou nada em Jesus para condená-lo, mas o povo queria condená-lo. trocar por Barrabás para condenar, porque dizia a verdade, porque pregava o amor, eles queriam que pregasse uma outra coisa. Então, hoje ainda, essa perseguição aos cristãos é isso. Tem que falar aquilo que soa bem no ouvido. Do contrário, é perseguido. Do contrário, falam mal. Então, aqui nós vemos o versículo 8. Jesus mostra que conhece o coração do homem e também a sua malícia. E conhece muito bem as leis de Moisés. Mas o seu plano não tem nada a ver com as leis de Moisés. O plano... Era o plano de Jesus, era o plano da salvação. O plano de Jesus está no amor, era outra coisa. Por isso foi condenado. Então o que a palavra de Deus nos passa hoje é essa perseguição que às vezes a igreja ainda sofre até hoje por pregar a verdade e falar a verdade. Quem está na igreja pregando e falando a verdade, muitas vezes são perseguidos. Aqueles que levam a igreja a sério, Muitas vezes são criticados aí fora. Mas nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos por amor a Cristo, ainda é pouco pelo que Ele fez por nós, derramando o seu sangue numa cruz. Quanto mais nós glorificamos o Senhor com as nossas atitudes, com nossos exemplos, mais graças nós receberemos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.